A NASA, em conjunto com agências espaciais dos Estados Unidos e da Europa e a ESA, divulgou nesta terça-feira mais uma imagem feita pelo telescópio espacial James Webb, que capturou a galáxia Roda de Carro, sitiada a cerca de 500 milhões de anos-luz da Terra, na constelação do escultor, e que adquiriu sua forma após uma colisão frontal entre duas galáxias. O impacto fez com que dois anéis se expandissem do centro da galáxia. Na medida em que o exterior se expande, ele se choca com o gás. Os estudos a partir da imagem mostram que a galáxia da roda de carro ainda está em uma fase muito transitória, segundo as agências espaciais. O Webb nos oferece uma fotografia do estado atual da roda de carro, e também proporciona uma visão do que aconteceu com esta galáxia no passado e como ela irá evoluir. As nova imagem registrada por James Webb mostra espirais coloridos. Poderoso telescópio consegue mostrar detalhes da galáxia em melhor resolução. Essa é mais uma divulgação dos registros feitos pelo equipamento. Desde que o telescópio James Webb foi lançado, a humanidade passou a receber cada vez mais imagens nítidas e coloridas do espaço como nunca vimos antes. Dessa vez, uma nova divulgação encantou os amantes de astronomia. A imagem com cores vivas e vibrantes mostra espirais da galáxia com riqueza de detalhes. Antigamente, não era possível ver os eventos que aconteciam no espaço de uma forma tão próxima, com poderosas lentes e espelhos. O Webb é capaz de alcançar distâncias que nunca tinham sido vistas pelo olho humano, com todos os telescópios já lançados. A ideia principal é que ele consiga observar momentos logo após o Big Bang, evento formador de nosso universo. Geralmente telescópios espaciais têm vários instrumentos e câmeras, que podem pegar faixas diferentes do espectro eletromagnético. A primeira imagem usaram duas imagens de instrumentos diferentes e na segunda apenas uma. Ver o mesmo objeto em diferentes comprimentos de onda é importante porque temos pistas diferentes. Sobre a astrofísica por trás do que estamos vendo, explicou a cientista Stephanie Warner em uma publicação. Com o espectrógrafo, o telescópio espacial pode destrinchar a luz das estrelas que passam por diferentes exoplanetas. Isso é importante para compreender a composição química de suas atmosferas. Aplicado aos mais de 5 mil exoplanetas descobertos até agora, os cientistas acreditam que o Webb será a melhor chance de detectar alterações atmosféricas representativas. Enquanto os pesquisadores fazem novas descobertas, a humanidade continua sendo presenteada com imagens vivas e vibrantes do universo.